Bem-vindos de volta ao canal! Hoje a gente está aqui para contar uma coisa muito legal para vocês que é a nossa viagem de férias.